Galera, pra quem reclama, ó, meu moleque de 4 anos fazendo squad wipe depois que eu morro. Fica olhando. Tem play, tem play. Ah, morri pelas costas, mano. O Miguel matou, matou o cara que me matou, aí sim, Miguel. Mas. Nice. Matou dois. mata, velho. Ai, caralho. Eu cheguei atropelando um. Tem mais um, tem mais um aí. A ah, trap, Miguel. Tem trap aí, Miguel. Nossa, o Miguel matou mais um, oh, Maloca. Bem, galera, é isso aí. Ele joga no J7, eu jogo no eu emulador. E de vez em quando ele eu joga comigo. Nada. Você escutou o que? Você viu o que o Miguel fez na play? Usa Eu vejo mata nos caras. Ai, caralho. Pega a habilidade lá, Miguel. já pegou? Então pega o carro e sai daí, maloca